Boa tarde a todos. Uh, o meu nome é Salima Rehentula. Sejam bem-vindos à primeira sessão de três sessões que nós temos organizadas uh, pela Biblioteca de HMT, em parceria com o L Instituto Politécnico de Beja Instituto Politécnico de Santarém. Estas sessões são realizadas no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, promovida pela Ciência Viva. Uh, a nossa primeira sessão desta semana é dedicada ao arquivo.pt, um, o nosso orador convidado é o Ricardo Basílio, o Ricardo é curador digital e formador no arquivo.pt, um projeto da Fundação para a ciência e tecnologia, uh, portanto ele é formador do arquivo.pt desde 2018 e membro do Content Development Working Group do International Internet Preservation Consortium, mestre em ciências de documentação e informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Uh, trabalhou na Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Tupo Benquia e no Centro de Documentação e Doutoramentos da FCSH Nova. Integrou a infraestrutura Rocio para as unidades digitais e a sua área de interesse é a preservação digital. Uh, isto é assim, durante a apresentação, quaisquer questões que tenham uh, podem ser colocadas no chat e pronto, depois o, o Ricardo irá respondê-las. Uh, pronto, Ricardo, passo-te a palavra. Podes começar a sessão e obrigada pela tua por teres aceito o nosso convite. Eu aqui agradeço <risos> uh, eu Agradeço este convite é uma oportunidade mais uma para dar a conhecer o arquivo e sobretudo motivar uh, as pessoas nos diversos contextos a participarem neste processo que é uh, eminentemente colaborativo que é preservar a web. Na apresentação eu foi referido que eu pertencia a um grupo internacional, eu pus isso na, na nota biográfica precisamente para acentuar este aspecto que a preservação da web, dos conteúdos publicados na web é necessariamente colaborativa também ao nível internacional, só para vos dizer que este, este grupo de pessoas que trabalham em arquivos da web todos os anos escolhe um tema e sobre esse tema fazem uma recolha seletiva de páginas web Uh, o próximo será, será sobre a arte urbana, eh, em que vamos procurar recolher páginas de sites de arte urbana em todo o mundo, cada um nos seus países. E, e por que é que fazemos isto nós, curadores da web? Que é precisamente para aprendermos a melhor forma de capturar, de preservar estes conteúdos que são publicados num ambiente tão especial e movediço como é o da web. Portanto, a todos os níveis há esta perspectiva de que um, é necessário colaborar, é necessário aprender como se faz, como se pode fazer melhor. E, pronto. e este pode ser também um, um enquadramento e uma motivação para esta formação. O que é que vamos fazer? Uh, ao escolher este título, nós procuramos direcionar ao coração dos ouvintes eh, dizendo que se publicou na web, como é que vai preservar esses conteúdos e, eh, portanto, o objetivo que vamos fazer, né, que vamos procurar nesta formação, nesta semana da Ciência e Tecnologia, que felizmente entre 600, mais de 600 iniciativas, incluiu também esta iniciativa, que é falar sobre a preservação web, portanto, vamos procurar nesta formação Uh, atingir o objetivo uh, que eu formulei desta nesta, nesta forma, nesta frase, que é pesquisar conteúdos no arquivo.pt e gravar páginas à sua escolha para serem preservadas. Portanto, por um lado vou mostrar o arquivo, vou falar do arquivo, vou, vou mostrar até como é que o arquivo uh, desenvolveu alguns projetos de preservação e com destaque para a preservação dos resultados da investigação científica, isto vai ser um tópico que, que vou desenvolver um pouco mais eh, nesta apresentação. É, é um conteúdo praticamente original, que não se fala nos outros vídeos que o arquivo já tem falado. E, finalmente, dar assim, eh, umas dicas muito práticas para, eh, já no final desta tarde, a partir das três da tarde, poderem experimentar, fazer umas gravações no vosso próprio computador, guardá-las num formato normalizado até partilhar com alguém e assim começar a ter uma experiência de como é que se faz preservar. A forma de colocar uh, a, a questão do, dos arquivos da web é pela via da efemeridade uh, que está um, indexado a esses, a esses conteúdos, mais do que ao papel, por exemplo, que é um conteúdo mais resistente, embora não seja dos mais resistentes. E assim, por comparação ou contraste, temos a Gazeta de Lisboa, já nesta versão digitalizada, um, um jornal do século XVIII, e que continua a ser acessível precisamente porque não só se conservou o papel, mas também uh, se replicou e se, multiplicou, se, se criou um outro formato, digital que permitisse às pessoas acederem através da internet, portanto preservar a isto, quanto mais formatos melhor e até quanto mais informação for anexada a esses conteúdos melhor neste caso um conteúdo que já foi enriquecido com, com outros comentários por contraste dizia eu o diário digital diariodigital.pt se forem à internet aí têm os vossos computadores podem experimentar foi um jornal que foi criado eh, em 1999, diário exclusivamente online, era uma experiência nova, eh, em que as notícias eram publicadas eh, nas digitais, já para a web, e eh, passado pouco tempo, em 2017, eh, deixou de haver continuidade a este jornal online, a este contraste de, três, de 200 e tal anos para... Portanto, vemos eh, que esta experiência nos toca a todos, que é procurarmos conteúdos não que precisamente aquilo que queríamos encontrar, por vezes não encontramos. Este é o nosso slide mais famoso, eh, é o slide dos 80% que mostra eh, esta evidência, esta experiência, que é a maioria dos conteúdos que publicamos online muda ou desaparece muito rapidamente. Isto não tem variado há 20 anos para cá, está mais ou menos nesta, neste, neste valor. E então, outra analogia é tal como existem eh, serviços, sistemas, estruturas para preservar conteúdos como livros e podíamos dizer o mesmo dos museus ou dos arquivos, ou até de outros artefactos também, para preservar a web, eh, criou-se um sistema mais adequado para eh, preservar conteúdos publicados online. E esse sistema é arquivos da web. Em Portugal temos o arquivo.pt. Então vou fazer-vos agora uma visita guiada ao arquivo.pt, muito rapidamente. Nós esperamos sempre que o arquivo seja conhecido, eh, tão conhecido como, como outros eh, meios de comunicação, mas sabemos que os arquivos, por vezes, eh, estão. Eh, também nas instituições, são serviços menos conhecidos, só se recorre quando, quando precisamos mesmo deles. Fisicamente, cá está é, o espaço onde nós habitamos, é no campus do Lunec, é, na Avenida do Brasil, em Lisboa, é um espaço muito agradável, e também é neste espaço que eu quero dizer-vos estas coisas sobre o arquivo .pt, que é um arquivo público, um serviço de preservação que atualmente é operado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, portanto é um serviço de todos, muito voltado para a ciência e a tecnologia mas partilhado com todos os cidadãos, todos podem aceder. A missão eh, do arquivo está formulada no decreto eh, 55 2013, que é a lei orgânica da FCT e a expressão que lá está a missão é preservar a internet portuguesa, entende-se conteúdos publicados na web e, e aqueles que são da intranet e, e são privados nós não fazemos isso, por isso aqui internet entende-se mesmo aqueles conteúdos públicos o espaço público da comunicação é uma casa aberta julgo que algumas pessoas que, que estão a ouvir já tiveram a oportunidade de passar por cá, até em alguns eventos, nós já organizámos dias da preservação digital em novembro aqui neste espaço esperemos poder fazer isso futuramente mas considerem esta casa também vossa e se sempre que for preciso como percebem o arquivo é uma estrutura considerável é um arquivo para ser um arquivo nacional de arquivo de sites web tem estes valores portanto 28 milhões de sites este valor em terabytes em formato comprimido portanto na verdade já passa de um petabyte o nosso arquivo não é dos maiores, o maior é o Internet Archive, que tem 500 e tal petabytes, portanto, nós somos um arquivo relativamente pequeno para a escala nacional, relativamente pequeno à escala internacional, mas em Portugal, além de sermos o único, somos uma estrutura importantíssima de preservação da web. Beneficiamos do facto de estarmos nesta casa uma casa da tecnologia onde existem outros serviços como a Bionor, que apoiam a investigação e também na área da, da informática e dos computadores beneficiamos de já, de já haver um centro de dados que nos apoia quando precisamos que nos instalem máquinas ou nos tratem da questão das redes, todas essas questões, deixando a nós a equipa do arquivo, que é uma equipa muito pequena, como vêem, além do gestor da, da nossa área de serviços avançados, Uh, o, o, depois o Daniel Gomes esteve na criação do arquivo em, em 2007, faz agora 15 anos o resto são, uh, são três desenvolvedores e eu, curador digital uh, não na parte da engenharia mas na parte da comunicação com a comunidade contem sempre com a nossa equipa uh, pequena mas generosa para qualquer questão Ora, o que é que faz o arquivo? O arquivo preserva os sites ao longo do tempo eu aqui recolhi esta página com um look, uma aparência antiga e, e veem como é interessante eh, podermos voltar atrás a páginas que segundo a lógica da publicação na web, já teria desaparecido há muito tempo ou, enta, ou então estaria num computador velhinho, alguros, perdido eh, lá na, no Instituto Politécnico do Beja eh, eh, e eh, podem fazer esta experiência de entrar no arquivo e navegar nestas páginas nós não não eh, fazemos só print screens, isto, os links funcionam, como nós recolhemos a informação em forma do código dos sites, depois conseguimos fazer que eles se comportem eh, da mesmo, de uma forma semelhante àquela que se comportavam que, que, eh, com a mesma experiência de utilização, por exemplo, em 2010, neste caso, da biblioteca do XCTE. Eh, e isto eh, já vão vendo as potencialidades que pode ter e as ideias em que podem aplicar este tipo de memória que o arquivo disponibiliza para toda a gente poder uh, aplicar nas suas organizações. Aqui o Politécnico de Santarém, em 2015, uh, vem a prioridade da internacionalização dos institutos Politécnicos e é um fenómeno interessante e que pode ser comprovado através destas páginas antigas. O então do IHMT, em 2010. Uh, em que há informação sobre projetos, sobre pessoas, sobre prioridades, sobre até o tipo de design que, que, que era usual ter-se nos sites e outras coisas que se podem procurar aqui. Portanto, isto é, um, é uma mina, não é? Uh, toda esta informação pode ser minerada, como se diz, e pode ser acedida uh, de diversas formas. O arquivo tem tido uma preocupação muito grande em dar estas, estas uh, formas de visualização, neste caso é uma tabela, do, das recolhas que o arquivo tem do site do IHMT. Reparem uma coisa, se percorrerem aqui estas, se olharem com atenção, cada, cada data foi um, passámos lá pelo site e para este endereço tem, temos uma cópia nessa data, reparem num ano quantas vezes é que nós recolhemos o site, ou quantas vezes recolhemos este endereço em concreto. Uh, reparem que em 2021, Janeiro, Março, talvez já não recolhemos em Fevereiro. Em 2012, pior ainda, em 2012 só temos uma cópia desta página. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, por um lado há um histórico e por um lado dá para nas vossas organizações poderem usar esta visualização rápida para avaliarem se o vosso site está a ser preservado como gostariam ou se, se talvez era preferível ou era necessário terem recolhas mais frequentes porque têm notícias novas todas as semanas, por exemplo, e então, como o arquivo habitualmente recolhe os sites de Portugal, os terminados em ponto .pt e mais alguns com outros domínios, três ou quatro vezes por ano, provavelmente para a vossa organização, em alguns... Na maior parte é suficiente, mas em alguns casos pode não ser suficiente e então é, isto é uma forma de verem rapidamente quer o que o arquivo tem, quer o que o arquivo não tem e que precisariam. Porquê? Porque eh, hoje em dia é possível às organizações fazer uma, uma gravação mais granular, uma gravação mais personalizada, querendo. Nas vossas organizações podem fazer isso, espero ter tempo de eu poder mostrar neste, nesta hora. O arquivo permite pesquisar por texto. Eu aqui coloquei José Saramago e, à maneira do Google, tive uma lista de resultados. Isto é uma coisa muito boa. Se forem o Internet Archive, por exemplo, não têm esta funcionalidade de pesquisar por texto. Ou sabem um endereço ou não o encontram, não é verdade. Quem é que se lembra dos endereços? Http, barra. Os endereços, por isso são muito longos. Daí que esta forma de pesquisar no arquivo é muito, é muito fácil de, para, para, para promover a utilização. Por isso, quem tem alunos, não deixe de convidar os alunos a experimentar o arquivo, a fazer pesquisas. Não deixe de, de experimentar e ver como pode refinar a pesquisa, usando limitando as datas, escolhendo tipos de ficheiros, experimentando como pode encontrar a informação do passado. E, e o arquivo tem esta informação aberta, coisa que em muitos outros arquivos de outros países não só não tem, pesquisa de texto, como os, os conteúdos estão fechados. Temos também pesquisa de imagens. Se pesquisar José Seramago e, e escolher imagens, o que houver das imagens publicadas nos sites é possível ter algumas pistas. Eu gosto pessoalmente muito da pesquisa de imagens, são mais imediatas, vamos, dão-nos pistas para encontrarmos os conteúdos, não é verdade? Então, é uma funcionalidade desenvolvida por um dos nossos desenvolvedores, o André Mourão, que, um investigador da EFCT na Caparica da Nova, que trabalhou connosco há algum tempo e implementou aqui esta pesquisa de imagens, que tem muita informação. Isto que nós mostramos aos utilizadores é uma forma rápida, mas lá atrás tem, tem, tem, um, tem um manancial de informação que dá para ser explorada também por APIs, portanto, por uma interface de utilização de processamento automático. Portanto, uma coisa própria que as máquinas podem ler e produzir outras coisas. Uh, saibam que também é possível uh, fazer isto no arquivo, e que o arquivo tem esta ferramenta, que são as APIs do arquivo, útil, uh, prontas para os investigadores utilizar. Nós estamos, estamos a receber muitos utilizadores, que uh, alguns investigadores que têm vindo cá ao arquivo porque precisam de processar milhões de URLs, uh, milhões de páginas de texto. Então nós dizemos, sim senhor, usa as nossas APIs e estão disponíveis para a investigação. Porque, como sabem, as APIs, o que é que são? São uma espécie de, de, de informação ou de, de código que é fornecido para a comunidade fazer as perguntas, fazer os pedidos ao arquivo de uma forma automática, mas em larga escala. Portanto, isto permite, permite processamento em larga escala, permite associar a ideias... Que, que, que os investigadores gostam muito, como a inteligência artificial, big data, todas essas, essas chaves grandes, o arquivo que tem disponível para a comunidade. Uh, mesmo que nós não usemos, nós, uh, como eu, que, que, que sou da área de, de biblioteca uh, ou das humanidade, humanidades, uh, não terei tanta facilidade em usar, mas uh, consigo que, no âmbito de uma equipa, alguém use e eu possa ajudar essa pessoa a fazer isso. O arquivo também tem umas ferramentas que permitem melhorar as páginas antigas. Neste caso, é um exemplo em que uma página estava guardada, mas faltava uma imagem. E então, no lado direito, nas opções, há muita coisa a descobrir. Completar página, ir lá buscar as páginas que são necessárias. Uma página, quando se encontra no arquivo, pode ser utilizada como anexo, como, como fundamento, para referenciar em trabalhos de investigação científica. Imaginem que alguém faz um trabalho na área da comunicação sobre um jornal ou da de design e quer na sua tese, no seu trabalho, documentar isso dizendo que num determinado dia, numa determinada hora, aquela página estava deste modo. Em vez de apresentar um print screen, tem também no lado direito uma funcionalidade que permite imprimir a página independentemente da altura do comprimento que ela tiver e até eh, exportar em, em PDF e pôr por como anexo numa tese. Portanto, tudo estas coisas que vos estou a mostrar, eh, saibem, saibam que existe e transmitam à vossa comunidade. Eh, nós eh, damos toda a informação que é possível dar, tão aberto quanto possível. Não é assim o, o lema do do Open Access. É assim que nós fazemos, nós temos listas eh, para os investigadores eh, acederem e verem que recurso é que nós temos, de tudo o que nós recolhemos desde que o arquivo começou a funcionar em 2007, 2008 e até aquelas coleções que foram doadas ao arquivo e que têm conteúdos anteriores. Eh, e, e muitas mais coisas, também temos os índices que agora estamos a preparar para disponibilizar os investigadores. Neste, neste uh, link que está cá em baixo, toda esta informação está acessível e, e estes, esta informação chegará até a, a a vós, porque vamos disponibilizar estes slides depois da apresentação. Casos de uso do arquivo. Para que é que serve o arquivo ou para que é que tem servido? Vou mostrar-vos os trabalhos vencedores do arquivo, do prémio, Arquivo.pt 2022, é um prémio anual, já se faz há cinco anos, e este ano o vencedor foi um trabalho chamado arquivo Ifanparlamento.pt, é o meu parlamento, que foi construído usando, utilizando a API do arquivo. O autor era um, um doutorando do ISCTE, é um doutorando do ISCTE, e fez este trabalho em, em que ele produziu um site que agrega notícias de, dois, de duas fontes. Uma é os, os dados abertos do site do Parlamento, portanto do site da Assembleia da República, uma fonte, e a outra o arquivo .pt. O que é que tem em comum? Tem notícias de intervenções políticas dos deputados, dos líderes partidários, e tem notícias da atividade legislativa, tudo o que é público. Ele construiu este trabalho e foi o, o, o primeiro classificado do prémio Arquivo.pt e ganhou 10 mil euros. Na próxima quinta-feira, no Teatro de Tália, ali nas Laranjeiras, em Lisboa, será, haverá uma cerimónia de entrega de prémios. Destes, deste ano portanto do, do Prémio do Arquivo 2022 é um prémio a que toda a gente pode concorrer e vem trabalhos das mais diversas origens e com os mais diversos temas este é um trabalho de, é um trabalho de processamento de linguagem natural podemos dizer assim, mas o tema é um tema que está, está relacionado com a saúde e também com com comportamentos, com, com comportamentos sociais, que é eh, a estigmatização das doenças eh, nos discursos, quando nos discursos se usa nomes de doenças eh, para, para classificar acontecimentos que não têm nada a ver, eh, dando assim, eh, carregando assim o estigma de algumas doenças, neste caso é a esquizofrenia. Eh, vejam neste link eh, aqui, eh, ou, ou então... Em arquivo.pt/barra prémios, eh, todos estes, estes conteúdos interessantes, escassos de uso que eu estou a mostrar e que foram feitos utilizando o arquivo, eh, processando a linguagem, o texto que o arquivo tem. Este é um, foi o terceiro classificado, eh, e é um outro trabalho, eh, arquivo público. Eh, portanto, este trabalho anterior que eu mostrei foi da, da Universidade de Aveiro. Uh, um filme mestrado, o âmbito do mestrado, e, e este aqui uh, foi do um Instituto Politécnico de Tomar e o aluno uh, estava a preparar-se para entrar no, no Instituto, portanto, estão a ver como o prémio é abrangente e não olha a níveis uh, académicos nem a, nem a, a temas já houve prémios com temas das humanidades relacionados com história, com psicologia portanto, é que isto uma coisa a divulgar também nas vossas comunidades o Arquivo Público é um agregador de notícias, mas com uma categorização com uma aplicação de uma semântica, digamos assim que permite uma descoberta do histórico do jornal porque o Arquivo tem notícias que, porventura o jornal já nem as tem não é? E então, é uma forma de, de utilizar o arquivo para reconstituir o histórico de uma organização. Isto, vou mostrar rapidamente este slide, para seguirmos em frente. O primeiro prémio, Major Minors, foi da Universidade de Domingo e é uma ontologia uma ontologia sobre as minorias em Portugal. O segundo, como estão a ver, tem ali algo já a vosso conhecido, que é, que é a aplicação de um grafo, portanto, de uma representação visual da relação de oposição entre diversas personalidades, personalidades neste caso política, de política, por isso chama-se política, isso é muito interessante também este trabalho, e um outro de, de, de web design, mas do ponto de vista da análise do conteúdo, feito por uma aluna também no âmbito do mestrado da Universidade de Coimbra, Sobre as primeiras páginas de jornais online portugueses. Descubram tudo isto em arquivo.pt/premios. Vou mostrar-vos um, um que eu vou, uh, porque vou mostrar-vos porque eu uso muito e pode ser útil. Foi em 2020 o segundo classificado. Uh, construí uma, uma extensão, chama-se extensão arquivo.pt. Eu uso muito no meu browser. Tenho assim, tenho lá no cantinho, como sabem, uma extensão, é uma funcionalidade que se adiciona ao browser. Lá no lado direito. E então esta extensão, o que é que permite? permite me estar a trabalhar, normalmente com qualquer site, mas de repente preciso de ir ao arquivo. Então, em vez de estar a escrever eh, na, na barra do browser arquivo.pt é um e clicar e entrar, uso a extensão e, ao clicar aqui o José Mago vou obter salto por, para o arquivo imediatamente e pesquiso eh, logo aí. Eh, se forem à Store, à a, a Chrome Store, portanto, a, à loja do Google Chrome, escrever em arquivo.pt, encontram esta extensão, arquivo.pt. Estamos nos casos de uso, não é verdade? No arquivo, há lá um botãozinho, um botãozinho que é pesquisar por páginas, por imagens e por narrativa. Este foi um trabalho, fui o primeiro vencedor em 2018 dos prémios do arquivo, em que eu coloco, por exemplo, Lula da Silva e ele gera, faz um processamento lá atrás, está um serviço... Uh, mantido pelos vencedores desse prémio e gera um, um, assim, uma linha temporal sobre aquele assunto, que é uma forma de eu rapidamente ter uma, uma visão uh, sobre um determinado tópico. Portanto, uh, nas vossas organizações, promovam isto entre os, os, os professores, entre as vossas comunidades e, por que não, uh, se tiverem alguma ideia, podem concorrer. Terminei a primeira parte, vou, vou agora rapidamente para o segundo... Para o segundo ponto, que era como é que o arquivo preserva resultados da investigação científica. Eu encaixei aqui este, este tópico por estarmos na, na Semana da Ciência e Tecnologia e, portanto, para valorizar para mostrar que o arquivo é um serviço, primariamente e, sobretudo, direcionado para as instituições do ensino superior e para o serviço dos investigadores portanto aqui no arquivo.pt estão em casa, peçam ajuda eh, façam propostas de trabalho eh, contem com a equipa do arquivo para, para, para ajudar-vos nesse processo e o caso que quero mostrar aqui é que o arquivo desde 2015 tem tido uma preocupação de eh, guardar sites de projetos científicos, de projetos de investigação, porque como o próprio nome indica, a história é sempre semelhante, os investigadores eh, construem, desenvolvem projetos, publicam um site, eh, preparam um site para apresentar o projeto, colocam lá algumas notícias, algumas referências, até colocam lá eh, ligações para para conteúdos tornados públicos, PDFs, tudo, e há conteúdo que está no site num contexto muito interessante, eh, com mais informação que não está em mais lado nenhum. Os projetos acabam, acaba-se o financiamento, o site desaparece, ninguém, ninguém recolheu, a realidade é esta. E, portanto, a própria investigação que eles desenvolvem, eh, às vezes, eh, quando refere conteúdos na web e esses conteúdos já desapareceram, se há um artigo científico, depois, quando, não é, quando vamos lá clicar e recebemos uma resposta, esta página não existe, uh, há uma parte uh, da cientificidade, da, da capacidade de podermos verificar que se perde, daí que o arquivo tomou esta iniciativa de uh, guardar o mais possível todas as páginas, todos os sites de projetos financiados pela União Europeia, porque a União Europeia, ela própria não tinha na altura capacidade para o fazer, então nós adiantámos até como forma de contribuir e também de aprendizagem. Como sabem, os programas europeus já, já vêm de longe, o que nós fizemos foi identificar os, os sites deste, destes projetos, sabendo que muitos deles por contraste, à medida que o tempo avançava, quanto mais projetos havia, menos URLs proporcionalmente eram guardados. Cada vez mais se publicava na web e cada vez menos se guardava essa web, esses conteúdos publicados na web. Então o que é que nós fizemos? Fomos ao, ao Data Portal, onde estão lá os resultados uh, dos projetos, e reparamos que. 92% dos projetos, por exemplo, do FP4 a FP7, na base de dados da União Europeia, que há acordos, estavam vazios. Naquele campo onde se devia pôr site do projeto, não havia lá nada. Vou mostrar-vos aqui um print de, desta nossa experiência. Isto é, um, isto é um Excel que está lá, que podemos fazer o download. Reparem nesta, nesta coluna, a coluna K, aqui esta coluna K, Project. URL, portanto, o URL do projeto. Tem tem os outros dados sobre, sobre o projeto e quando chega à vez de indicar qual é o projeto, uns indicam, outros não indicam. Nestas primeiras linhas, até os projetos eh, estão bastante, a, a coluna dos projetos está bastante bem preenchida. Mas reparem que já começa ali a vir alguns em branco. Se formos considerar 20 mil linhas que é mais ou menos o que, ou a 12 mil linhas, que era o que isto tinha, mais ou menos, agora não recordo bem, muita linha estava vazia nestes projetos. Então, o que é que o arquivo fez? Usando todos os outros dados dos projetos, como o título, ou referência, ou, ou é então o acrónimo do projeto, fazemos, fizemos o que qualquer pessoa faria se quisesse encontrar o site do projeto. Procurava no Google a ver se ainda lá estava mas fazer isto para 12 mil linhas tem que ser de uma forma automática, porque é muita quantidade. E foi o que nós fizemos. Demos um processamento automático para encontrarmos tudo o que tivesse a ver com aqueles projetos. Com, aqueles, com aquele título, com, aquela, com aquele acrónimo. Por exemplo, nós fizemos estas, esta, esta pesquisa e o resultado foi excelente. Encontramos milhares de sites, 53 mil sites 52 milhões de fecheiros gravámos e obtivemos esta quantidade, 7 terabytes e melhorou muito a preservação destes websites, pelo menos num lugar estes sites têm uma cópia, que é no arquivo.pt acho que este foi um grande contributo se forem procurar este site ele, já, ele mesmo que esteja na web, certamente também está no arquivo.pt mesmo que desapareça da web, no arquivo.pt, ele, ele vai permanecer com certeza mais tempo. E é isto que nós fazemos. Este é um exemplo de um site que já desapareceu, mas que pode ser encontrado no arquivo. E reparem como isto foi, como isto beneficiou, como isto beneficiou a comunidade. No portal, no portal da União Europeia eles colocaram uma referência para o nosso trabalho, para o trabalho que o arquivo.pt fez. Ou seja, eles, eles têm lá o Excel com aquela coluna dos, do URL do dos projetos incompleta, mas, mas indicaram que no arquivo podem encontrar uh, aqueles sites preservados para aqueles projetos, aquela coluna já completa. E esses dados também foram partilhados no, no Dados.gov, que é uma plataforma de dados abertos do governo. Nós temos tudo isso lá e a comunidade pode aceder a, aos projetos, de, de, de, de, ao resultado de projetos científicos aí. Tudo este, isto nós fizemos, o processo... A forma como identificámos, como gravámos, está documentado na nossa conta GitHub, como sabem, é um repositório de código onde nós eh, documentamos eh, de forma aberta tudo, tudo aquilo que, eh, que fazemos. Sobretudo os desenvolvedores, de cada arquivo, eh, têm aqui tudo isto. Portanto, eh, isto é um trabalho que estamos a continuar a fazer também em, 2000 e, eh, eh, também em 2022. Eh, fizemos com um o H2020... Tivemos 46% de sites que, que já começaram a preencher aquela coluna, significa que houve aqui uma sensibilização. As pessoas já estão mais sensíveis a colocar endereços de websites sempre que lhe aparece um formulário a pedir, por favor, indique em que indique em que lugares, em que endereços, eh, publica conteúdos sobre o projeto. As pessoas já vão, já vão preenchendo essa coluna e ainda bem. E ainda bem que o fazem porque nós continuamos a preservar, continuamos a enriquecer a nossa, a nossa base com conteúdos eh, sobre resultados de projetos, e continuamos a poder dar à, à comunidade tudo isso tudo tudo isso que nós que nós fomos preservando neste caso este slide para os projetos do H2020. São um parênteses agora esta esta parte nós fizemos isso para os projetos europeus e podem perguntar e para os projetos nacionais nós para a FCT morando na casa da FCT portanto o arquivo é operado pela FCT Uh, nós também fazemos obviamente isto para aquelas indicações para tudo o que a base da FCT pode disponibilizar. Começámos por identificar os resultados dos projetos que estavam lá no, no site da FCT, que os investigadores preenchem quando preenchem o relatório dos projetos. Sabemos que aqui há uns anos atrás, os investigadores não davam muita informação sobre os lugares onde, onde, onde publicavam informação sobre, sobre projetos. Felizmente agora já, já o fazem. Em 2020 colocou-se lá um formulário eh, nas, nos relatórios eh, de progresso e nos relatórios finais, convidando os, os, os investigadores a colocarem lá os, no, os endereços dos sites onde têm coisas publicadas. Depois nós vamos lá buscar esses endereços que eles colocaram e fazemos uma cópia no arquivo para assegurar que no futuro esses resultados estão, estão acessíveis. E, e com o PT Cris temos essa colaboração com outras, equipas, com outras equipas aqui da casa. E no futuro pretendemos fazer mais ainda. Todos aqueles PDFs do recap e todas aquelas aqueles uh, trabalhos científicos que no fim têm referências a conteúdos da web, tudo o que tiver um HTTP, qualquer coisa, uh, nós procuraremos uh, gravar tudo isto. E este é o contributo que o arquivo.pt tem dado para a preservação do, dos resultados e do que se faz de ciência em Portugal. Isto era justo dizer nesta semana da Ciência e Tecnologia e dizer-lhe que o arquivo disponibiliza tudo isto à comunidade. Uh, nós também temos uh, mostrado tudo isto através das nossas exposições on, on, em linha, uh, não só, isto é uma pequena exposição sobre, sobre projetos de investigação científica, um site simples em que procuramos uh, fazer um highlight, em que procuramos chamar a atenção para uh, a importância de gravar o fruto do nosso trabalho. É, nós estamos, acho que neste tempo, temos um quarto de hora e era o que eu tinha previsto, era dedicar um quarto de hora a este 10 minutos, a este tópico. Porquê? Porque uh, se eu falei até agora do que o arquivo faz, a partir de agora eu quero falar do que nós podemos fazer. Nós podemos uh, fazer muito nas nossas organizações, para preservar de uma forma mais granular, mais adequada, com mais frequência, com mais pormenor, se nós quisermos, os conteúdos de interesse para a própria organização. E é isso que eu vou mostrar a seguir. As equipas de comunicação, ou então as pessoas do arquivo ou da biblioteca, quem puder dedicar um pouco a, a, a gravar as páginas web, pode ir a fazê-lo porque está fazê-lo de forma consistente para o futuro. Então vou mostrar-vos. A primeira coisa que vou mostrar é a seguinte. A primeira ferramenta que eu aconselho é uma coisa chamada Grave Páginas, ou ainda então um serviço Save Paginal. É um serviço de gravação na hora que o arquivo preparou e que permite fazer isto que é aqui estão a ver, que é eh, gravar as páginas que nós queremos que sejam gravadas diretamente no arquivo. Estão a ver que eu estou aqui a clicar nas notícias do I, IHMT e ali, um botão, ali no canto direito um botão vermelho está a dizer que o arquivo está gravando. Quando acaba a minha gravação eu termino e o que aconteceu é que uma vez gravado este conteúdo uh, está já do nosso lado do arquivo. Eu vou repetir, vão ali e procuram Grave Páginas, ou então Save Paginal, é assim que se chama este serviço, colocam o endereço que querem gravar, e navegam normalmente, clicando, rodando a página, e eu neste caso prefiro, e aconselho, a gravar notícias, se forem para gravar muitas, abrindo nova tab, porque assim eu não me perco, não saio do contexto, e... O que está a acontecer é que ao fazerem isto no vosso computador, na verdade estão a correr um serviço, deram o um link e estão a correr um serviço em que, o, em que esse conteúdo está disponível no arquivo e amanhã, ou daqui a dois, três dias, porque demora um pouco a processar, estes conteúdos que eh, inseriram e que foram clicando estão já gravados no arquivo. Eu penso que isto é muito bom para, para salvarem páginas importantes. De um evento ou, ou de uma página em que tem um, uma referência, uma notícia ao vosso, referente ao vosso trabalho, dá para fazer um web clipping diretamente no arquivo. E eu julgo que isto é muito útil, experimenta já no vosso computador, portanto, não se esqueçam, é, é no botão, é, no botão do lado esquerdo, aí no, no arquivo aqui. Eu vou mostrar outra vez, terminar aqui. Botão, lado esquerdo, ali, menu, grave páginas e basta introduzir o, o endereço que querem gravar. Neste caso, eu introduzi do IP de Santarém. Muito bem, adiante. Eu quero mostrar outra coisa. que é, alguém pode dizer, Ricardo, uh, mas eu gravo e fica no arquivo. E se eu não quero que fique no arquivo, se eu, quero, se eu quiser que fique no meu computador e este que vamos ver a seguir... Eu aqui uh, coloquei um print da página para onde nós vamos agora. É chamada Web Recorder. É uma aplicação aberta, toda a gente pode utilizar. Nós conhecemos o autor ou a equipa que desenvolve isto. É, é apoiada pela comunidade internacional. É do melhor que há atualmente, a nível de tecnologia, para gravar as páginas web. E funciona no vosso próprio computador. Portanto, vamos eh, nas, na, nas demonstrações que vou fazer já a seguir, vamos eh, ver se conseguimos aí nos vossos computadores eh, fazer isto. Se não conseguirem agora, eu dou-vos depois o, este documento e, e, e vão ter a demo. Primeiro, isto é uma extensão. Há muitas pessoas que não gostam de instalar extensões no browser, outras não podem. Para as que não podem... Eh, Peço que, quando chegarem a casa, experimentem no vosso computador e para as que não gostam de o fazer, peço que arrisquem. É muito simples. Vou mostrar-vos como instalar uma extensão. Uma extensão, como disse, é a o botãozinho que vai ficar na barra do browser. E, mas aqui quero-vos mostrar uma coisa. Nós vamos gravar coisas para o nosso computador, certo? Então eu vou chamar-lhe meu arquivo da web. E o que eu vou fazer é: nós vamos gravar no nosso computador armazenar no, nesta coisa que chamei arquivo da web e depois no meu computador vou reproduzir o que eu gravei. Tá, mas vamos agora ao que interessa, que é instalar, instalar, uh, port portanto, inst vou, vou, vou, vou instalar no meu, no meu browser. Como sabem, os sites são lidos por browsers. Não sei qual é o que usam, mal destes sinais. Uh, há muitos browsers tem o Opera, tem o Edge, tem o Chrome, não funciona no Firefox e quem tem o Safari tem que usar o Edge, instalar o Edge. Bem, então é o seguinte: escrevem no vosso ecrã o Web Recorder e vão para este site que já vos mostrei. Eles têm diversos serviços. Um que lê, que é o que nós vamos usar, que é o. Que é o, que é o peço desculpa, o Archive Web Page. Então, nós vamos instalar esta, esta extensão, Archive WebPage. A ferramenta que vamos utilizar para gravar os sites. Instalar. Instalamos. Peçam ajuda a algum colega, se tiver dificuldade em instalar a extensão, Archive WebPage, que é uma das ferramentas do WebRecorder. A bolinha desapareceu, mas para ficar visível, ou carregar ali naquele, naquela peça de puzzle, ela já vai ficar visível. Uma vez que está visível, basta entrar naquela casinha e pronto. E já estamos dentro do Archive Webpage, prontos para começar a gravar. Então, já estamos prontos para começar a gravar. Vamos começar então. Vamos começar então a, a gravar. Como dizia, vou ali à extensão, arquivo WebPage, que eu já instalei. Eu aqui já gravei muitas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer, vou criar uma pasta para a minha gravação. Criei uma pasta para a minha gravação, criei uma nova pasta para a gravação e agora vou colocar o link que eu quero gravar, neste caso do H-IMT. E pronto, bastou colocar ali o link, já está a gravar. Vídeos, tudo o que a página tem, tudo o que eu fizer na página, todas as minhas interações já estão a ser gravadas. Nesta extensão que se chama Archive Web Page e que podem instalar no vosso navegador, no vosso, no vosso browser. Acabou de gravar, eu paro a minha gravação. Obtive 43 MB muito rapidamente. A página do IHMT está gravada no meu computador. Sempre que um perco nesta aplicação, carrego ali na casinha e pronto. Aqui tem já uma gravação histórica e eu posso ver se ficou bem gravado ou não. Aqui já estou a ver. Muito bem, está, está bem gravado. Sim, senhor. E veem que é uma gravação histórica. Já foi há algum tempo gravei esta manhã para vos demonstrar com uma página de uma das instituições organizadora deste evento. Depois de ter gravado, eu vou obter para o meu computador uh, a minha gravação. e vou então descarregar num formato normalizado, que é um formato próprio para arquivos da web. É um formato, que se virem ali, uh, W-A-R-C, um formato ARC, ou então termina com Z no fim. Uh, descarregam estes dois formatos, uh, que são formatos próprios para os arquivos da web, eu estou a dizer isto de uma forma muito muito superficial porque nós temos um, um módulo de formação onde isto se explica. Mas eu, eu aqui vou parar a minha a, a minha demonstração, andar aqui um pouco para cá. Portanto, nós temos uma formação mais específica para para esta para esta operação que é gravar sites localmente mas julgo que com estas indicações podem arriscar, experimentar, eh, instalar a extensão Archive Webpage no vosso computador, até mesmo esta tarde, e experimentar gravar uma página e tirar de lá, fazer o download de uma, desta gravação que fizeram neste formato aqui, eh, nestes, nestes formatos. Descarregam para o vosso computador e tentam ler, e tentam reproduzir. Ora, vamos lá ver como é que vamos fazer para reproduzir. Vou continuar aqui a minha gravação para reproduzir nada mais simples. Sabem, na... se vocês escreverem, se escreverem uh... no vosso no vosso browser, vou aqui voltar atrás, aqui um pouco, uh... peço desculpa para esta quebra. Aqui. Muito bem. A leitura de, de, um, de um site no próprio computador é, é uma leitura uh, muito fácil de fazer neste serviço. E é um serviço que se chama Replay WebPage. Se escreverem no vosso browser o Replay WebPage vão obter este serviço que só funciona no, no vosso computador os dados não saem daí, em que simplesmente carregam de volta aquele ficheiro que, que, que gravaram e o ficheiro que gravaram vai ser reproduzido no vosso computador e se enviarem para alguém aquele ficheiro de que fizeram download, a pessoa para quem enviaram vai poder ler o ficheiro que enviaram, o ficheiro gravado, usando apenas este replay webpage, que é esta ferramenta que lê os ficheiros gravados isto funciona de uma forma muito semelhante no arquivo.pt são ferramentas que nós também utilizamos para reproduzir os websites portanto eh, gravam eh, com este arquivo webpages e, e, e conseguem e conseguem reproduzir as vossas gravações localmente portanto o que eu desejava eh, como conclusão é que nas vossas instituições eh, quer como mediadores, as pessoas que trabalham nos serviços das instituições, quer como professores ou alunos ou investigadores, é o desejo de que usem os conteúdos da web nas vossas investigações, sob pena de as vossas investigações ficarem incompletas se não referirem conteúdos dos últimos 20 anos, sobretudo nas humanidades, isso acontece muito, que usem conteúdos da web, que se familiarizem que saibam que podem contar com este serviço público e aberto e que também eh, colaborem e percebam como é que isto funciona gravando no vosso computador, experiencia, experienciando, vendo como é que eh, os, os conteúdos da vossa organização podem ser melhor gravados. Eu termino a minha apresentação deixando esta referência, arquivo.pt barra livre, livro, que foi eh, publicado sob a direção do nosso gestor, do arquivo.pt, Daniel Gomes, mas com um panorama mundial dos arquivos da web, com textos muito interessantes. E destas algumas referências farei chegar a cada um eh, estes slides que vos apresentei e deixo agora espaço aberto a questões. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Não há questões? Eu tenho, eu tenho uma questão, Ricardo. Sim, com certeza. É, quando estou a fazer a gravação usando aquele menu... Um, cfpj Cfp, Exatamente. Uh, quando é que eu sei, quando é que eu devo parar a gravação? Ou, ou... Uh, como, é, como o serviço funciona todo do lado do arquivo, Há ali um conjunto de informação que escapa, que nós não damos, nós estamos a dar. Eu diria que termina a gravação quando acha que houve tempo para o conteúdo ser descarregado no browser. Como aquela gravação é uma gravação que se chama Baseada em Browser, ou Browser Based. Nós não gravamos os fecheiros, copiar de um lado para o outro, nós deixamos que o conteúdo descarregue no, no browser. E aquilo que é descarregado no browser, tudo o que acontece, todos os cliques, todos os comportamentos, todos os eventos, são gravados. Por exemplo, se for um vídeo, um vídeo que tenha 5 minutos, um vídeo do YouTube, dizendo já que o YouTube tem as suas coisas, conseguimos gravar os vídeos, nem sempre é possível reproduzir, mas conseguimos gravar. Se um vídeo tem 5 minutos, deixam correr o vídeo até que ele descarregue completamente. O vídeo do YouTube eh, não descarrega tudo de uma vez. Tem uma barrinha cinzenta que vai progredindo, progredindo. Esperam que aquela barrinha cinzenta chegue ao fim. Pronto, eh, noutros casos, se for o Twitter, por exemplo, vão correndo o Twitter verticalmente, até onde acharem que é necessário. Eu não fiz esta demonstração, eh, mas o arquivo tem informação eh, que permite... Eh, é o módulo 4, eh, com mais tempo. Uma hora ou duas, se for localmente, com uma 10 a 15 pessoas ou até 20 pessoas, fazermos uma, um mãos na massa, era interessante. Porque estas coisas, eu estou consciente, eu mostrei, fiz uma pequena demonstração do, do web recorder, daquela coisa da extensão, archive web page. Uh, mas fica a sugestão, mas só experimentando é que se aprende realmente, não é com um vídeo de um minuto com uma interface nova, com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. De qualquer maneira, é um desafio. Usem o safe paginal do arquivo para gravar páginas na hora e o safe paginal para experimentar, perceber como é que funciona a gravação nos vossos computadores. Eu tenho também uma dúvida. Uh, para tudo tudo, desta, por nos disponibilizar esta, esta sessão. A esta ferramenta do Reply WebPage page isso certo. É que depois o nosso leitura da, da página, uh, quando nós utilizamos o serviço de gravar, eu estava, estava simulando dizer isso, como é que nós depois definimos qual é a pasta onde guardamos no Z? porque ele aparece com o gravar, mas eh, põe uma pasta automática, criamos nós essa pasta? Criamos nós e dizemos, é, é que normalmente vai para as transferências, para, para a pasta para a claro. pasta downloads Eu eu claro. aqui, aqui exemplifiquei como o meu arquivo da web, porque é a ideia que nós temos passado na nossa formação. São, são, são, são três horas, mas eu posso prolongar um pouco mais o que for necessário as perguntas, sei que as pessoas estão a trabalhar e que não podem prolongar assim tanto, mas mas eu posso, eu posso estar o tempo que precisarem mais algum tempo. E é o seguinte, portanto, gravamos com o arquivo Webpage, está no nosso computador, está dentro daquela extensão, mas para tirar as coisas de lá num formato preservável, que inclusive se pode enviar para o arquivo e funciona. Nós temos uma experiência de, de, do Arquivo Municipal de sinos que há mais de um ano estão a gravar localmente, páginas de interesse para a Câmara Municipal de Cines e depois envia-nos os fecheiros, o ARCs, aqueles fecheiros standard, para o arquivo. O que é que nós fazemos? Integramos no arquivo e ficam disponíveis no arquivo. Ele envia-nos uma cópia, não é? E é isto que eu quero dizer, que o que gravam localmente nos vossos computadores funciona, não é... Não é... Não há um formato, não estamos já no ponto de vista da brincadeira e da experimentação, digamos assim. Aquele trabalho, aquele tempo que investirem em guardar conteúdos naquele formato, que é o formato standard, val. Vale. E a regra é, conteúdos públicos, é possível enviar uma cópia para o arquivo, se querem que disponibilizar esse, esse conteúdo para ficar junto da vossa página aqui no arquivo, podem enviar. E também podem gravar conteúdos atrás de login, não desenvolvi esse aspecto, mas podia ter falado disso. Entram no Arcavo WebPage. entram, fazem o um login, por exemplo, numa conta do Twitter, como já estão logadas dentro do, do Twitter, quando vão gravar, vão gravar, já por dentro do Twitter, digamos, já tenho alguns dados de perfil e tudo. O que significa que podem fazer uma espécie de web clipping da vossa organização podem, entre outras cópias, podem ter e tudo isto é interessante para a organização ter os seus conteúdos até da intranet Internet. Exatamente, guardados o que tem que fazer é separam aqueles que são da intranet ou que são eh, atrás de login ou guardam lá dentro guardam numa pasta vossa, e os outros podem até disponibilizar e partilhar com a comunidade, ou até enviar para alguém e dizendo, olha, envio-te esta cópia, tu podes reproduzir este, este ficheiro que te enviei, Pode, podes reproduzir utilizando uma coisa que é, lembre-se, o replay web page. Ah, Não convém os ficheiros serem muito grandes, porque imaginem que gravam uma coisa que tem 500 megas, Uh, terá que ser processado pelo computador uma coisa com 500 megas portanto, façam pequenas gravações uh, de uma forma rotineira imaginem, por exemplo uma universidade normalmente tem a página inicial e tem notícias de destaque eu sei que os sites têm um próprio histórico em que tem notícias em que vamos andando, aprofundando e tem de 2, 3 anos, 4, 5 anos para trás muito bem mas uma coisa muito mais interessante e que não exclui a outra. Imaginem que eh, faziam uma gravação semanal só da página inicial. No fim do ano tinham 52 cópias da página inicial. E, fica, e assim ficavam com um espelho, ficavam com uma, com uma gravação das notícias que naquele dia eram de destaque na página da organização. É este género de coisas que uma organização localmente pode fazer e que o arquivo não pode porque exige cuidado, exige conhecimento. O arquivo recolhe de três, quatro vezes por ano os sites em geral, em Portugal, um pequeno grupo de sites todos os dias, mas isso, pronto, era isto que eu não sei se, se respondi uh, às vezes. Sim, Eu, cliquei, eu coloquei aqui na, no chat, uh, coloquei no chat um, um link, que é um link de feedback em que agradeço aos participantes que rapidamente, até depois de terminarmos esta sessão, uh, preencham um inquérito de satisfação de um minuto que muito nos ajuda a melhorar. Nós procuramos dar os melhores conteúdos. Adaptá-los, como viram, eu adaptei aqui alguns exemplos às vossas instituições, eh, procuramos que o conteúdo chegue, mas precisamos de feedback a ver se conseguimos o objetivo eh, de sensibilizar-vos, de, sensibilizar de explicar-vos o melhor possível. Pronto, obrigado, é eh, só isto. Obrigada, Ricardo. Qualquer Foi coisa? É... Foi bastante útil. Ninguém, mais, ninguém tem mais questões a colocar? Podemos terminar a sessão? Ok, obrigada a todos pela vossa presença e obrigada mais uma vez, Ricardo.